nesse tutorial do Blender nós vamos ver o uso de actions para armazenar animações da da, armature, da armadura dentro dos ossos do personagem e nós vamos ver como somar essas ações utilizando o módulo NLA que é o Non Linear Animation. Bom, primeiro é, vou mostrar para vocês o que fiz aqui de ações. Eu tenho a ação parado, que é essa aqui, onde o personagem fica nessa pose. Eu tenho a ação olhar, que ele olha para os lados, ok? E eu tenho a ação corre, onde o personagem corre. Muito bem, como eu crio uma ação no Blender? eu vou fazer eu vou colocar na ação parado porque eu vou utilizar ela como base e agora por exemplo eu vou vou duplicar essa ação parado olha vou acrescentar apertei o mais o plus aqui uh, vou colocar teste 1 Apertei a tecla ENTER, ele já salvou esse nome. Bom, o que eu editar aqui agora, já vai ficar armazenado nessa ação Teste 1. Lembrando que eu estou em que módulo aqui, que janela está aberta aqui? Eu estou na Dop Sheet, ok? Que é onde eu edito os quadros chaves, os keyframes de cada parte do osso, segurando a tecla SHIFT e o botão do meio do mouse, a rodinha do mouse, eu posso navegar aqui pela lista de ossos do personagem, é, para poder eu editar de repente um quadro chave, apertando a tecla A eu desmarco todos, apertando novamente a tecla A eu marco todos os quadros chaves, muito bem, vou fazer aqui uma leve, uma alteração básica, eu não vou nem mexer muito no personagem, mas o que eu vou fazer? Bom, no quadro 1, todos os ossos estão nessa posição, no quadro 5, por exemplo, eu vou rotacionar esse osso antebraço no eixo XX e agora no ZZ, que é o eixo D. Uma outra coisa interessante é o seguinte, olha, isso não foi guardado, ou seja, não, tudo que eu fiz foi perdido. Por quê? Porque antes de Fazer essa mudança que eu teria que ter ligado a ferramenta de gravar. Olha só, andar novamente, eu vejo que eu perdi isso que eu fiz. Então, para isso não acontecer, o que nós fazemos? Primeiro, eu ligo aqui, vou diminuir aqui o, o menu para poder vermos melhor. Eu liguei a ferramenta de gravar quadro chaves, né? De gravar, na verdade, as animações e essa aqui que já está habilitada de criar quadro chaves automaticamente. Então, vamos lá. Avancei até o quadro 5, apertei a tecla R de rotacionar, vou rotacionar esse braço no eixo XX, que é o eixo local do osso. E agora, no rotacionar novamente, tecla R no eixo Z, que é local para o osso. Se eu apertar a tecla Z ou a tecla X uma vez só, ele vai, o Blender vai entender que eu quero rotacionar no eixo global da cena. Mas para movimentar ossos, o ideal é que nós movimentemos esse osso no eixo local. Ou seja, no eixo, a partir do eixo Z do, da criação dos ossos. Por isso é que eu aperto duas vezes o eixo. Novamente, ó, rotacionar, ZZ. e XX, Rotacionar, opa. rotacionar, XX. Mexi aqui na minha câmera para ver o que eu estou fazendo. Olha, eu vou ter que Ajeitar. Bom, fiz essa, salvei isso aqui, fiz muito breve essa alteração, só para vocês verem, que olha, eu tenho aqui, então, uh, esse action, salvo com esse nome teste1, ok? Posso escolher qualquer um outro novamente, olha, tenho parado, eu tenho o olhar, E eu tenho o corre. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o parado, porque é a minha, vamos dizer assim, é a minha pose inicial. O que eu vou fazer? Eu vou avisar o Blender agora que eu não quero mais editar os actions. Eu não quero editar nenhuma ação. O que eu faço? vou apertar a tecla X aqui. Olha, eu limpei. A, a minha action, ou seja eu avisei pro Blender que a partir desse momento o que eu mexi aqui na timeline não é para visualizar a ação nenhuma de ossos. Por que, que eu fiz isso? Porque o que eu quero fazer agora é usar NLA que é uh, o Non-Linear Editor, para poder eu somar né, eu fazer uma, uma montagem com todas as ações que eu criei como eu faço isso? Muito bem. Primeira ação, eu escolho aqui adicionar, adicionar action strip, ou seja, adicionar uma trilha de ação, vou colocar o parado, ela já está aqui no frame zero, agora vou adicionar a outra que eu quero, add action strip, vou acrescentar a olhar e por último Adicionar, action strip, eu quero a correr, muito bem, agora mais uma vez, olha, uh, atalho para eu desmarcar todo mundo e marcar todo mundo, estão todos marcados, eu quero desmarcar, aperta a tecla A, desmarquei, se eu quiser uh, dar um zoom aqui nessa área, eu uso a rodinha do mouse, para eu puxar, andar, navegar nessa nesse módulo, nessa janela, seguro shift, botão do meio e arrasto mais uma vez, zoom na rodinha do mouse, zoom in, zoom out isso serve para qualquer janela do Blender olha. aonde eu, eu parar com o mouse vai ser a, a janela ativa para utilizar atalhos e controle de mouse muito bem, agora eu vou fazer o que? eu vou cliquei com o botão direito para selecionar essa trilha apertei a tecla G agora para grab e arrastar e vou arrastar para onde eu quero ela Beleza então olha eu tenho parado ele começa a olhar e depois ele começa a correr posso suavizar essa transição aqui olha como botão direito arrastar um pouquinho mais para trás vocês notem que o blender automaticamente ele cria uma transição de uma ação para outra e ele automaticamente já já marca essa esse tempo essa duração dessa transição Marcando essa linha aqui de decaimento dessa trilha de, de crescimento para a próxima. Ou seja, agora eu posso editar isso? Posso. Ou arrastando a trilha que está logo acima para a posição é, é, anterior. Ou apertando a tecla N aqui eu vejo as propriedades da, das minhas trilhas. Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, primeiro, vou selecionar a trilha 1 e vou renomear ela, tá? Eu tenho várias opções aqui. Olha, o nome dela tá NLA Track. Eu posso renomear como parado, por exemplo. Posso fazer isso com as outras, olha. Olha. E por último, corre. Porque isso facilita a minha edição se eu tiver múltiplas ações para somar. Uma outra coisa é o seguinte: o corre, por exemplo, olha, ele vai parar aqui mas eu quero que ele seja um looping como eu faço isso muito bem com ele marcado bom eu venho onde eu venho em action clip por exemplo aqui eu tenho a minha ação sendo marcada de onde até onde ela vai ou seja ela vai do frame 0 frame 30 dela na né? e aqui ó eu tenho a repetição vou repetir por exemplo 5 vezes notem que aqui no lna ele já duplicou, quer dizer, duplicou, ele repetiu cinco vezes essa mesma ação. E ele marca esses pontos de cíclicos com essa linhazinha vertical aqui. Olha, eu tenho cinco vezes isso marcado. Então, poxa, o que eu acho interessante de usar o NLA no Blender é justamente isso. Eu posso criar várias actions. Por exemplo, se eu quisesse aqui colocar aquela variação da, né, dos braços descendo como eu tinha feito. Como eu posso colocar aqui? Bem, eu venho simplesmente aqui, ó, Add Action Strip e coloco lá, olha, o teste 1. Olha o que acontece. O que eu quero fazer? Eu quero jogar ela para baixo. Como eu faço isso? Eu marco ela, venho em Edit, Track Ordering e eu tenho aqui, Down, mais uma vez, Edit, Track order. aliás, na verdade eu quero ela aqui mesmo. Só que eu quero também, isso é bem interessante, porque eu vou dar um zoom aqui, eu quero que ela saia, eu não quero que ela permaneça, e ela permanece. Então como é que eu posso mudar isso aqui? Eu posso simplesmente chegar, com ela marcada, eu posso colocar uma transição... De saída para ela, que é a blend out. Ela pode sair depois de entrar. Olha, tá com esse blend out. Vocês veem, ela entra. E depois ela sai. Posso colocar também um blend in. Para ficar mais suave. Essa transição. Se eu quiser. É, aumentar a duração dessa, desse pedaço parado. O que eu posso fazer? Uma das saídas. Aumentar o tempo dele. Ao invés do tempo ficar com 6 frames. Eu quero que ele fique por exemplo com 12. E aí, olha, ele permanece durante 12 frames e aí suavemente ele volta para outra posição e depois suavemente ele muda para a corrida. Poderia eu também, antes de começar a corrida, criar uma outra, uma outra action para uma pose intermediária entre ele olhar e ele começar a correr para tornar essa transição ainda mais suave. Apertando a tecla N de novo, eu saio das propriedades eu vejo só a NLA. Bem, esse é o tutorial de hoje. Nós vimos aqui como utilizar Actions e o NLA para editar uh, uma montagem com várias ações de ossos. Então fica a dica aí do uso da ferramenta.